Odeca! Oh, Oi, João! Quanto tempo? Não te vejo desde o acidente da Trixie. O que aconteceu? Nada demais, meu cara. Eu apenas vim trazer uma oferta de passe. Então, meu amigo, o que você me traz nesse belo dia? Mas olha só, é uma caixa com a série Walking Dead. Eu sou um grande fã dos quadrinhos, como você sabia? Bom, todos falam bem na série, acho que eu vou adorar. Não, sem problema, quando tu é grande fã dos quadrinhos, vai adorar o que fizeram com a série. Bom, obrigado e desculpa de novo pela Trixie. Bom, a gente se vê. Big <laughs> <laughs> <laughs> material from an the Alteration Be stars <laughs> regions. You stole me, world I'm going to